Sou do Cineia Medeiros, pedagoga, professora na Educação Básica no município de Senhor do Bonfim, Bahia. Independência representa justiça social. Meu nome é Maria Lidioneta Luiz, sou professora do segundo ano fundamental na escola Caíque, município de Rio Claro. Independência para mim é ter acesso à escola, as universidades pois esses espaços ainda são muito restritos para professores e pessoas negras Me chamo Eide sou advogada mestranda em educação Independência para mim é você ter liberdade de escolha do seu local de fala porque a ideia é que possamos contribuir com o nosso melhor né para uma sociedade justa e igualitária. Olá eu sou Nitaele Bonfim Ribeiro mulher trans Pedagoga, professora na educação básica no município de Irituia, Nordeste Paraense, acadêmica do mestrado em Currículo e Gestão da Escola Básica da Universidade Federal do Pará e resido em São Miguel do Guamá, Nordeste Paraense, o que é independência para mim, é entender que o meu corpo é fruto de processos democráticos e principalmente de resistência. Encarregar esta bandeira significa ocupar cada vez mais espaços que nos foram negados e negligenciados durante grande parte da história do Brasil. Sigamos e resistimos, Dandara presente. Eu sou Alexandra da Silva Santos, professora de Ciências Naturais e Sergipe, 39 anos. Independência para mim significa ter liberdade de ensinar a educação sexual para os meus alunos. Eles têm o direito de ser e sentir, sem culpa, sem suicídio. Sou Luzi Borges, mulher de axé, professora da UESC, que fica em Ilhéus, na Bahia. Para mim, independência é liberdade religiosa.